Brasil, meu Brasil brasileiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil para mim, para mim, para mim, Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira. Unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento. Respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução.